Salve, salve, rapaziada. Beleza? são meu bem. E aqui no vídeo de hoje eu vim ensinar vocês aí a como remover a insignia de destaque do perfil da Steam. Então vamos lá para o vídeo. Bem, nesse vídeo aqui eu ensinei como remover a insignia de destaque, né? E a Steam, ela fez uma atualização e ficou difícil, um pouquinho mais difícil. Mudou o formato de remover. Então eu vou ensinar aqui. Esse vídeo aqui não funciona mais. Agora eu vou ensinar como faz agora, né? Vamos prosseguir. Bem, vocês vão entrar no link que tá na descrição e vão copiar isso daqui até aqui no VAR. Daqui das chaves, até no vá copiei e cola aqui no bloco de notas. Certo, certo, né? Tudo certo até o momento. Agora vocês entram aí no perfil da Steam, clica aqui em editar perfil, clica aqui em insígnias de destaque. Clica com o botão direito, inspecionar. Agora clica aqui, bem aqui, nessa setinha, pelo menos para mim aparece, né? Mas procurei a aba rede. E aqui vocês seleciona, seleciona qualquer insígnio. Eu vou escolher aqui, agentes de coleção, que é link de coleção donador. Eu vou clicar, eu vou clicar em salvar. É, vocês selecionam isso daqui ó, V1. V1, acesso, underline, token, é isso daí. Vocês selecionam. Vocês copiam o que está escrito aqui, provavelmente vai estar tá borrado. Mas vai aparecer aqui, ó, o da solicitação. Vocês vão copiar o link todinho. No meu caso, tá borrado aqui porque né, é negócio de segurança então não posso fornecer isso daqui para qualquer pessoa e não forneçam para qualquer pessoa, beleza. É o que você vai que vocês vão fazer agora? Vocês vão aqui no link, no que vocês copiaram lá, vocês vão aqui ó, em Paste Here vocês vão selecionar aqui Paste here e colo o link. Colou o link agora, vocês copiam isso daqui tudo. Dá um Ctrl A. E dá um Ctrl C agora vocês vão aqui e procura console, vocês vêm aqui e ou clique em colar ou aperta Ctrl V e aperta ENTER vai aparecer undef Undefined quer dizer que deu certo Vocês clicam em salvar Pode fechar isso daqui Agora é só entrar no perfil de vocês E pronto sumiu a insignia Simples assim e é isso, o tutorial é esse Bem galera, o vídeo é esse, espero ter ajudado vocês Se eu tiver ajudado vocês, deixa um like, se inscreve-se no canal E deixa um comentário aí, beleza? Então é isso, falou!